Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua Dama do Gesso, passando por aqui, continuando a visita na Tec Verde. saí daquela obra maravilhosa que vocês viram e estou na fábrica deles. Olha só que legal, vou explicar como é que funciona. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem ó, as tesouras do telhado, bacanas, né? todas montadas. Aqui a gente tem os painéis de parede, olha só que legal, eles mandam as paredes prontas. Já aqui, ó, esse pretinho aqui é como se fosse a nossa manta asfáltica do Steel Frame. Isso branco. Eles botam como se fosse uma pingadeira na parte inferior, para você não ter entrada de água. E é isso aqui que eu quero mostrar. Olha só, já vem com um tubozinho de água. Ou seja, eles mandam toda a instalação já por dentro. E olha só que bacana. É tudo produção em série, é uma fábrica de verdade. As pessoas trabalham aqui e constroem. O que a gente tem em construção aqui para vocês verem é uma laje. Exatamente, aqui vai ser uma laje. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. E como vocês podem ver, olha só que legal. Ao invés de treliça de piso, a gente tem essas madeiras mais altas que são vigas de madeira. E aí eles já passam toda a instalação hidráulica, elétrica, olha só que, que bacana. E tudo seguindo projetinhos. Então toda a fábrica funciona com esses projetinhos. Lógico, facilitando. A gente tem algumas, a gente pode chamar isso de ponte rolante? Acho que pode. E, ó, e tudo em esteira, você vê. Sai lá do final e vem até aqui o painel pronto. Bacana que olha só. Eles botam já todas as janelas da casa. Então a parede já sai com janela. Muito bacana, né? Olha só que legal. Vou te, vou te levar, Aqui né? fora ó, a gente tem o estoque, a matéria prima deles, né? As madeiras, placa cimentícia que eles usam, painéis prontos estocados para estar tá entregando para o cliente. Olha só. E USB que eles botam dos dois lados da parede. Né? Isso dá um super reforço mecânico É muito bom para o usuário final Para o contraventamento Para toda estrutura é bom você ter USB dos dois lados Olha que legal A fábrica é tão bem organizada Que até o descarte deles Olha só, é tudo separadinho USB, cimentícia, Outros materiais Então eles botam tudo organizadinho Bonitinho, muito bacana, né? Aqui ó, Pec Verde então, gente, estou aqui com o Vicente. Ele que fez essa apresentação para mim maravilhosa da Tec Verde. Se você gostou, se você curtiu, se você tem mais dúvida, pode procurar o Vicente, né, Vicente? Pode procurar a gente. <risos> então é isso aí. Muito bacana. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.